Que é dar acabamento perfeito em porcelanato, revestimento, qualquer coisa Fala galera, beleza? Franz de novo, dá uma dica rapidinha pra vocês aqui de otimização de peça, tá? É, pra não faltar material, pessoal Pra seu cliente ficar tranquilo com você Você tem que saber aproveitar muito bem as peças, tá? Isso, isso é algo que já vem da, do azulejista né? Também é muito usado em marmoraria Quando você vai fazer bancada de porcelanato Você tem que calcular muito bem os tamanhos para que você não desperdice peça. Então eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Vou te dar um exemplo. Eu preciso de uma peça lá, ó. Preciso dessa peça aqui. Ela vai vir até aqui, a altura aqui. Eu preciso desse quadrado. Preciso de mais um pedaço para cá, certo? Beleza. O que que eu fiz? Peguei a metragem daquele quadrado primeiro. Essa parte maior aqui, joguei aqui. Tem esse pedaço. Daquele menor, eu galguei, tem esse pedaço. Vai sobrar essa faixa do meio. Franz, o que, que eu faço com essa faixa do meio? Jogo fora? Não, galera, você não joga fora, eu vou explicar por quê. Por que, que você não joga fora pedaço nenhum até a obra acabar? Lembra que eu falei para vocês que eu vou fazer aquela porta, vou colocar a porta, vou fazer uma paletinha de 4 centímetros. Olha quanto que sobrou dessa peça. Olha. Do meio da peça, pessoal, sobrou... 8 centímetros Resumindo, com esse pedaço Eu consigo fazer aquela faixa lá Ah, Franz, mas não é fácil de fábrica é, Essa peça vai ficar feia Porque ela não é fácil de fábrica ela, ela é peça do meio Peça do meio fica feia Pessoal, nada fica feio com isso aqui ó Nenhuma peça de meio fica feia Se você tiver isso aqui na obra ó. Lixa brilho d'água É... O que, que eu vou fazer? Eu vou tirar as duas peças, vou colocar aqui nos cantos Aquela faixa do meio eu vou guardar Por quê? Quando eu colocar a porta, quando eu tiver que colocar aquele filete Eu pego essa faixa, corto na medida que eu preciso E dou o acabamento com a lixa brilho d'água, fica filé Praticamente, pessoal, você consegue fazer um acabamento nesse corte Muito parecido com o de fábrica Então dá para aproveitar qualquer pedaço de piso na obra se você tiver uma dessa aqui, ó então, já sabe, quer dar acabamento perfeito em porcelanato, revestimento, qualquer coisa, tenha a ferramenta certa. Serra mármore com disco apropriado. Tenha sempre na obra uma esmerilhadeira, de preferência com controle de velocidade, tá? Porque você tem que trabalhar com rotação baixa no disco. E lixa, brilho d'água ou rebolo. O rebolo, pessoal, o pessoal me pergunta muito, Franz, mas rebolo não é perigoso? Pessoal, qualquer ferramenta elétrica é perigosa, tá? O rebolo tem que ser usado em baixa rotação. Por isso que eu comprei. A esmerilhadeira com controle de velocidade, tá? Tanto a esmerilhadeira, tanto a lixa brilho d'água quanto o rebolo, tem que, você tem que trabalhar em rotação baixa. Então não adianta comprar uma esmerilhadeira normal com 12 mil RPM e querer trabalhar com rebolo, que você vai se arrebentar, aquilo estoura, vem na sua cara, você mata, você morre. Então compra a ferramenta certa, os insumos corretos. Eu, eu não costumo trabalhar com rebolo, eu trabalho sempre com a lixa, eu, eu acostumei mais com a lixa, pessoal, a lixa é top. Beleza? E. Ferramenta como essa aqui, elétrica, bonitona, aqui, ó, com outra de velocidade, sem contar a minha loja. Eu tenho uma loja, tá? Entra aqui embaixo no link, o Magazine Azulejista. Você encontra essa ferramenta lá e vou deixar o link na descrição para vocês. Beleza? Valeu, galera. Fui.